4 minutos sem barriga. Se você chegou nesse vídeo agora, não sabe do que se trata isso, eu sou Alexandre Vieira, criador do sistema Treino o Provencimento e seja muito bem-vindo a esse super treino. Então, depois de centenas e milhares de comentários e mails enviados para mim e para minha equipe, nós resolvemos criar mais essa super série. Então, se você chegou aqui agora e não sabe do que se trata essa super série, se você está com aquele pneuzinho, Tá? Com a barriga pulando para cima do cinto, faça esse treino, faça essa super série sem barriga em 4 minutos. Eu e minha equipe resolvemos criar mais essa super série para te ajudar a ficar magrinha sem barriga de uma vez por todas. E sem churumela, sem papo, sem muita enrolação, levante esse bumbum agora. Como é esse treino, Alexandre? São 8 rounds, 20 segundos cada exercício para 10 segundos de descanso. Faça o mais rápido que você conseguir. Ah, travei. O que, que eu faço? Travou, descanso. De 3, 5 ou 10 segundos no máximo. O importante é que você não desista. Levante esse bumbum do sofá agora. Pronto, galera? Pronto. Ok, vou dar um pleno aplicativo e vamos lá. Sem barriga em 4 minutos. Ok, vamos lá. 3, 2, 1. Vem comigo. 1, 2, lá em cima. Uh, Alexandre, esse, esse exercício pega abdômen? Abdô, abdô, sim, pega abdômen. Lembre-se, exercício localizado com localizado. O mais importante é você combinar exercício localizado com exercício metabólico. Assim você vai estimular o maior número de hormônios para eliminar o muro da barriga uma vez por todos. Ok, descansou 10 segundos. Tudo bem, galera? Sim. Ótimo. Se você travou, não importa. O importante é que você não desista. Segurou? Traz o mais rápido que você conseguir. Use o seu abdômen o máximo, o máximo, bem rápido, bem rápido. Isso aí. 10 segundos isso, de levante para o seu sofá, vem comigo, vem comigo, vamos lá, Lá em cima. Trava o abdômen, Use o abdômen o máximo que você conseguir fazer ao fazer o exercício. Ok, muito bom, agora vamos puxar. Ok, então, puxar no um... chão. Segurou, 3 segundos isso, vai em cima. E bem. Se você não conseguir fazer esse resultado, tá? passe devagar, para o seu ritmo. Aguentou fazer? Acelera, faça o mais rápido que você consiga, ok? Travou? Tá não importa Vamos lá, pessoal. Sem moleza. Levante esse bumbum do sofá agora. Entre a família, com o sistema Treino Pro Emagrecimento, ok, moçada? 10 segundos. Descansou 10 segundos e vamos pro próximo. Cruzou a perna. Tá. o bidone. Segura. Pronto na mão. Lá embaixo e trás Poste, faça o mais rápido que você tá Ok? Vem, entra, bora Vem, acelerar Isso aí boy. Tudo bem, coleão? Uh -huh. Isso Glauciane, Scanny Grave, Isso Vamos lá E você em casa? Já levantou o meu ponto sofá? Agora, ok Quatro rounds, já foi Vamos pro próximo Já pulei, Boi. Isso Vamos lá Trouxe, 3, 2, 1. 1, 2, 3, em cima. Isso. Bem rápido. Bem rápido. Não. Muito bom. Uh! Muito bom, meu irmão. Isso aí. Isso simplesmente é a ponta da sebe. O que eu a minha equipe, o sistema de treinamento, pode fazer com você. Ok? Muito bom. Muito bom. Todo mundo tranquilo, né? Isso, e você em casa, levante o o do sofá aí, senão vai me deixar muito triste Segurou, traz, Tira o braço, ó. O máximo que você conseguir para a lateral Trava o abdômen e use o seu abdômen no momento que você estiver fazendo o exercício Eleve o joelho o máximo que você conseguir e faça o exercício O quanto mais rápido você conseguir para estimular os hormônios de queima de gordura Ok, dois rounds e nada mais no chão? Segurou, respira fundo, mão no chão, perna lá em cima e vai, acelera, acelera o mais rápido que você conseguir. Não conseguiu ir rápido? Vai devagar e vai no seu limite, ok? O é importante é que você não fique parado muito tempo. Isso, muito bom, muito bom do muito bom do muito bom O braço do golpe esquerdo. esquerdo. Vamos lá, não pare, não pare, não pare. Uh! Ótimo, vamos para o último exercício, vamos Vem comigo. Levanta no sofá. Quatro minutinhos. Nada mais. Vamos lá. Sem moleza. Uh, Vamos lá Foi. toca lá em cima. Trabalho topo. Muito bom. Tomou. travou, Isso. Isso. Muito bom. Eles querem. É, tranquilo, hein? Tranquilo. Ótimo. Nove segundinhos. Vamos. Vem comigo. Vem. Não pare. Não pare. Quatro minutos. Não pare. Levante. Vem. Dois. Um. Show. Ah! Uh! Show de bola. Muito bom. Muito bom. Show. Uh, simples assim. Quatro minutinhos e nada mais. Tudo bem, moçada? Tudo, Sentiram? Quatro minutos. Pode fazer com a pessoa, né? Quatro minutos. Fechando, eu posso fazer só quatro minutos? Não, quatro minutos é a ponta do SPR. Mas já vai te ajudar a ter um resultado muito muito satisfatório, muito bom. Se você está com aquela barriguinha, com aquele pneuzinho pulando para cima do cinto, 4 minutos já vai te ajudar. Nada de ficar 2 horas, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, fazendo aquele exercício louco, caminhada, esteira, não precisa disso. 4 minutos é a ponta do iceberg. Ok? Eu quero o seu comentário aqui embaixo agora. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com suas amigas e entre para a família Treino para deixar o seu corpo sarado pro verão. Aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui do lado tem link. Clica lá e vem a família Treino Cimento. Um grande abraço, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Alexandre Oliveira aqui e fui!